Olá, hoje vou montar as hélices e no próximo vídeo vou fazer o primeiro voo. Por isso no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e acima de tudo subscrevam para ver o drone a voar. Antes de fazermos os primeiros voos no drone, precisamos de colocar as hélices. Ora, as hélices. Tenho aqui hélices, algumas de várias cores. Um conselho que eu dou é usarem hélices todas da mesma marca, com a mesma referência. Apesar de poder ser de várias cores, mas que tenham pelo menos que ser do mesmo fabricante e do tipo de hélice, ser igual. Como por exemplo há hélices que aqui os cantos são é mais redondos, outros são mais em esquina. Aqui as pás, umas são aqui mais largas, outras são aqui mais estreitas. E isso vai influenciar depois no nosso voo do drone. Eu tenho aqui de várias cores, já usei bastante. Hum, apesar de serem cores diferentes, são da mesma marca e são com as mesmas referências, as mesmas características, e hoje vou colocar as hélices no drone. Na embalagem das hélices vem já estas anilhas, estas três pecinhas aqui são é as peças do motor. Onde o motor vai apertar uh, as hélices. Basicamente isto entra dentro do veio do motor. E isto é a bucha que vai apertar depois o motor. Depois vai levar uma destas anilhas. Que é para não saltar fora. Para poder encaixar aqui. Isto são vários furos e várias anilhas. Porque é para respectivos veios. Esta depois encaixa aqui. Esta, esta anilha, eu ainda não as vou tirar dali porque eu já vou mostrar porque é que eu não vou tirá-las dali. Ainda onde é colocada a anilha, é depois colocada a hélice e depois é que é apertado. E depois apertamos isto, e esta parte de baixo é o que vai apertar no veio do motor. Estas têm que ser bem apertadas, porque senão escapa o veio do motor e a hélice foge. Mas é mesmo assim: ela foge e o drone cai. Antes de fazer esta operação, isto é o veio do motor. 1000kV. E os nossos amarelos, e eu agora vou fazer aqui um pequeno desenho sobre isto. Esta peça vai encaixar aqui no motor. Esta peça é a seguir. Depois vai levar esta peça. Esqueci-me que esta peça tem que ter aqui aquela rosca. E a rosca. Depois aqui a parte lisa até aqui. Depois vai levar a anilha. Depois vai levar a nossa hélice. fazer isto em corte. Depois vai levar ali aquela peça roscada. desenhar aqui a carapuça. Ora, esta peça aqui de origem. Está aqui com um problema. Ela fica aqui assim. Nesta zona. E quando isto tudo aperta. Isto não vai mais para baixo porque esta parte aqui vai estar a bater ali no plástico, no preto. O que é que eu vou fazer? Vou chanfrar esta zona, assim, vou cortar aqui esta zona, que é para quando esta porca apertar. Isto subir mais um bocadinho, isto descer mais um bocadinho e conseguir apertar melhor o nosso, a nossa hélice ao drone. Passando aqui do desenho. Para a prática, tenho aqui duas brocas. Ora, primeiro vamos ver qual é o furo que vai encaixar. Aqui, por exemplo, é laço demais. Ali é laço demais ali é ajusta. Ali já nem cabe. Por isso esta ajusta vai ser esta. Depois nesta ajusta pegamos numa das brocas, tem que ser uma broca superior a este furo que está aqui. Esta aqui passa mesmo a ajusta, esta aqui já não passa por isso vai ser esta. Centramos isto e mesmo à mão vamos criar isto. Podíamos usar aqui um broquinho, mas eu quero usar isto à mão para não fazer muito barulho. É só uma coisa assim simples. É só para escariar como eu fiz no desenho, não precisa ser uma coisa muito precisa. Tem que ficar é, mais ou menos certo ao meio. Escariar igual para o todo. Quando esta peça entrar aqui, como está escariado, vai entrar um pouco mais para dentro do, do nosso da nossa anilha. E é o que a gente quer. Depois é só tirá-la do sítio, partir isto, pegar no x -ato. pegar aqui no x e se tiver aqui alguma pontita cá fora, fazer um pequeno, um pequeno tratamento para ficar sempre redondo, Ora, a primeira anilha já está, na segunda anilha vou fazer o mesmo, vejo qual é que dá, é esta que dá, Chegou ali. Depois de termos feito aquela pequena operação. Aqui. As anilhas de plástico. Vamos começar a colocar. As hélices no drone. Vamos precisar também de um alicate. possa mesmo aqueles alicates daquela marca. Muito conhecida. Começar. Pôr aqui este pinozinho em todos eles. Vamos pôr este pinozinho aqui outro. Aqui nos de trás. Depois vamos colocar esta peça em todos. e nos detrás agora vamos colocar aquelas anilhas com o chanfre para baixo e agora vamos começar a colocar as hélices as hélices tem aqui esta parte mais alta e esta parte mais baixa. Esta é a parte mais alta esta é a parte mais baixa. A parte mais alta tem que ficar virada para dentro do drone. Ao meter assim, com a hélice atravessada, a parte mais alta tem que ficar para dentro. Deste lado é igual. A parte mais alta tem que ficar para dentro. Se vocês estiverem aqui a ver a brilhar... É porque estas hélices já foram balanceadas. Uh, vou deixar aqui um card, aqui nesta zona. Para vocês clicarem, para verem como é que se balanceia as hélices. Que é preciso um balanceador. As hélices têm que vir para aqui já balanceadas. Esta foi a única que eu encontrei até agora. De todas as hélices que eu balanceei. Que não precisei de balancear. Estava mesmo certinha. Fiquei admirava. Uh, Tem que ser balanceadas. Por causa da vibração se elas estiverem, quanto mais balanceadas estiverem, menos vibram, menos passa vibração para a controladora e menos a controladora fica amarrada. Onde não se esqueçam, a parte alta é ficar virada para dentro e os motores vão fazer este movimento, por isso é que a parte alta tem que ficar para dentro, que é para estar a cortar o ar para puxar o drone para cima. Aqui atrás, é igual, a parte mais alta tem que ficar virada para Assim, nesta posição tem que ficar virada para dentro do drone. Tal como deste lado, a parte mais alta tem que ficar virada para dentro do drone. Estas aqui atrás vão fazer este movimento. As da frente vão fazer este movimento. As de trás vão fazer este movimento. Agora, é meter as carapucinhas, apertá-las. Podemos dar só o um encosto, para já. Aqui o um encosto em todas. Só o um encosto, não preciso, porque aqui à mão não dá para apertar isto no máximo. E agora vamos começar a apertá-las. Ora, fazemos alguma força assim para baixo, que é para ter certeza que ela está encaixada até ao fundo. Pegamos no alicate. E aqui agora temos de ter algum jeito, que é para conseguir apertar o motor e, por exemplo, aqui o pulgar, fazer aqui tipo batente para a hélice não rodar. Ora, e depois apertamos assim: apertamos aqui a cabeça, que é a porca, damos-lhe um apertozinho, apertamos já assim, que é para obrigar a hélice a ir para debaixo da porca, que é para ficar centrada. Estamos vamos já dar um apertozinho. Voltamos a tentar fazer com que ela fique sempre debaixo aqui da porca, da cabeça. E damos mais um aperto, já está a fugir para este lado, e agora damos aqui assim um aperto final, onde fazemos alguma força e se ela não rodar, se ela não sair, está bom. Agora tenho que fazer isto para todos. Os de trás também merecem um aperto. Temos de ter um ponto em atenção. Neste caso já as apertei. Mas antes de apertar tenho que ter em atenção uma coisa. É que se apertarem demais a hélice pode partir aqui por esta zona. Vou pegar noutra. Já me aconteceu a dar aperto demais e ela rachar por aqui. Claro que depois ao voar ela parte e lá vai o drone para o chão. Por isso é preciso ter algum cuidado no não apertar. Não é apertar até partir. É apertar o suficiente que a gente faça assim um bocado de força e ela não, não sai. Depois colocamos aqui esta fitinha. Que é para apertar a bateria. Ora, colocamos aqui depois a bateria. Eu como pus velcro, aqui e aqui, ajuda bastante ela não escorregar. É colocar mais ou menos ao centro. Depois vocês façam como eu. Façam aqui umas marcas da primeira vez que ela ficar bem. Depois é pegar assim com os dois dedos por baixo. Do frame. Se ela, por exemplo, agora está a tombar muito para a frente. Quer dizer que eu tenho que puxar um bocadinho mais para trás. Temos que equilibrar o, o drone. Temos que criar o ponto de massa ao centro do drone. Que é basicamente temos que equilibrar o drone no centro. Continua a pegar. Ela continua a cair muito para, para trás. Puxo mais para trás a bateria. Agora aqui o centro. Agora foi demais para trás demora um bocadito, mas tem que ser assim. Por exemplo, agora está equilibrado nos meus dois dedos, quer dizer que o drone em relação à frente e atrás tem o mesmo peso. Agora temos que ver é se acontece o mesmo para os laterais. Por acaso acertei quase à primeira. Ele está com um bocadinho de queda para ali, bastava eu puxá-lo mais um bocadinho para aqui. Depois é só apertar aqui o velcro, aqui a fita, que é para não fugir da bateria. estou. não convém nada que a bateria salte no ar. Pronto, damos-lhe aqui assim um bom aperto. E a partir de agora temos o nosso drone pronto para irmos lá para fora para voar. Nunca nos podemos esquecer do Lipo Alarme. Pôr aqui o Lipo Alarme, colar aqui o Lipo Alarme, carregar aqui no botão em cima para termos a certeza que ele está no 3.6, está ali em 3.6, quer dizer que é a medida certa para a bateria não dar qualquer tipo de problemas. Agora vamos fazer o primeiro voo.